Você sabe quantos modelos de faca existem no CSGO? Não? Comenta aí. Chuta um número. Comentou? Pronto, já já eu falo para vocês quantos modelos de faca existem no CSGO. O que sabemos é que para cada modelo várias opções de skins. E eu já falei aqui no canal mais de uma vez, eu acho que muitos de vocês já sabem que a faca mais cara do mundo é uma Carambit, aquecimento de aço Blue Jane com o melhor pattern possível. Uma skin de mais de um milhão de dólares. Porém, você sabe qual é a faca mais barata do CSGO? Você sabe qual é a skin de faca mais barata para cada faca do CSGO? Qual é a M9 mais barata? Qual é Carambit mais barata, qual Classic, qual Navadia, qual Gut. Provavelmente vocês não sabem, né? Mas, fiquem tranquilos. Hoje eu trago essa informação para vocês. É o primeiro vídeo desse tipo no de YouTube. É um vídeo muito importante, eu acho até. Não é uma dica de investimento, é apenas um vídeo informativo. É importante deixar claro isso. Mas, não deixa de ser um vídeo importante. Então vem comigo, ó. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Antes, rapidão, deixa eu mostrar uma parada para vocês. Galera, 49% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal eu tenho o sonho de bater um milhão de inscritos, né, então eu preciso converter aqui essa rapaziada Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, é só um clique E esse clique é sim muito importante pra mim Então faça parte da família, por favor, se inscreva no canal, vai me dar uma força Eu, mano, de verdade, embora eu não conheça cada um de vocês em específico Sou grato a todo mundo Então vamos lá, ó, falta pouco para batermos 800 mil inscritos Chega de enrolar, Doc. vamos falar das facas logo que é isso que eles querem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 Rapaziada, faquinha, mano. Quem não tem o sonho de ter uma faquinha no CSGO? Vocês estão ligados que eu, particularmente, gosto muito de Carambit, M9, Butterfly e Flip, né? Eu acho que essas são as minhas quatro facas prediletas. Porém, gosto também muito de Gutt, de Balaneta. Enfim, mais uma pergunta para é pra vocês. Qual a sua faca predileta? Comenta aí. Rapaziada, vamos começar aqui respondendo o questionamento que eu trouxe no começo do vídeo. Quantos modelos de faca existem no CSGO? A resposta é... 19. Existem 19 facas diferentes no CSGO, lembrando que eu estou falando de modelo de faca, não de skin. Qual que é a diferença? Bem, M9, Doppler. M9 é o modelo da faca. Doppler a skin, karambit Fade, Carambit é o modelo da faca, Fade a skin. E todos sabemos, rapaziada, que o modelo da faca influencia demais no valor. Uma Butterfly Fade, ela é muito mais cara que uma M9 Fade, que é muito mais cara que uma Flip Fade, que é relativamente mais cara que uma Gut Fade, por exemplo. Isso porque, para muitos, inclusive para mim, o modelo da faca é mais importante do que a skin da faca, afinal, cada faca tem a sua animação própria de saque, cada faca tem a sua animação própria de inspeção, obviamente que algumas animações se repetem, então por exemplo, a animação de saque da gut é a mesma animação de saque, da Huntsman, qual a skin mais barata de cada faca do CSGO, qual a skin mais barata para Nomad, Skeleton, Survival, m enfim, todas as facas. O vídeo de hoje é sobre isso e no final chegaremos à conclusão de qual a faca mais barata do jogo. É um vídeo muito importante porque cada um de vocês tem uma preferência, cada um de vocês sonha com um modelo de faca em específico, sabendo a skin mais barata... Mano, facilita, tá ligado? Ursus Knife, rapaziada. Qual a Ursus mais barata do CSGO? Eu já tive uma Ursus, uma Ursus Safira. Mas eu me desfiz rapidinho porque... <risos> Me enjoou, tá ligado? Eu acho que é uma foca que enjoa. Enfim, a Ursus mais barata do CSGO é uma Safari Mesh well Worn, ou seja, bem desgastada, que hoje vale cerca aí de R$392,49. Essa é a mais barata anunciada no mundo. Óbvio, se você acha uma por 400 reais, ainda tá dentro da margem, ainda tá, pô, muito bom. Mas essa é a skin de Ursus mais barata, uma Safari Mesh well Worn. Talon Knife, a irmã da caramba. Já tem muita gente que gosta de Talon, eu acho uma faca legal pra jogar, eu prefiro Caramba, mas eu acho a talon bacaninha, a talon knife mais barata do game também, bem desgastada nesse vídeo. Vocês irão notar que É muito comum, bem desgastado, né? O Warne e às vezes até o Field Tested custar menos que a veterana de guerra. A veterana de guerra, que é sempre a mais desgastada, porque muitas vezes ela acaba sendo mais cara. Basicamente porque as pessoas às vezes preferem a veterana de guerra, porque estando mais desgastadas, parece mais com uma vanilla. Faz sentido? Enfim, a Talon Knife Safari Mesh, bem desgastada, a mais barata hoje, custa R$ 920,20. Para quem gosta de Talon, esse é o preço médio da mais barata que você você consegue encontrar aí no mercado estileto knife essa faca é legal é uma faca gostosa para se jogar eu, eu gosto eu acho bacana a estileto mais barata também é uma safari mesh porém dessa vez uma veterana de guerra custando aí cerca de R$ 525,73. centavos é uma faca interessante eu gosto de estileto essa skin eu não acho tão legal se fosse para pegar uma, bem bagaçada Talvez eu pegaria uma Nightstrip Também veterana de guerra, que custa aí Cerca de 570 reais Agora, uma faca polêmica, uma faca que Uns gostam, outros não. Eu já tive e nunca fiquei muito. Eu sempre enjoei rápido que no caso é a Shadow Daggers. A mais barata que você encontra no CSGO é a Rust Coat, aquela toda enferrujada, veterana de guerra, custando no mínimo R$ 263,95. Conseguindo essa faca por até uns R$ reais ainda tá um bom preço, ainda tá dentro da margem. Pra quem gosta de Shadow Daggers, a Rust Coat é uma skin legal. Agora, duas facas que 95% das pessoas adoram: M9 e K. Carambit, qual que é a M9 mais barata E qual que é a Carambit mais barata Antes de eu falar, eu sei que vocês vão perguntar De onde eu estou tirando esses preços eu... Tem muita gente que acha que referência na Steam Que referência é CS. Money, cara Não, referência, para você saber Quanto custa uma skin, tanto na hora de comprar Quanto na hora de vender, é um site chinês É um site onde todos os grandes colecionadores do mundo Utilizam para, né, enfim Vender e comprar skin, ou ao menos Acompanhar o mercado, que é o buff O site referência deve e tem que ser o buff Porém, rapaziada, eu não utilizo o buff para vender e comprar skins, porque é muito complicado tá ligado? Você não consegue colocar é, saldo no site, a não ser que você seja chinês você tem que conhecer alguém que tenha grana no site mano, não vale a pena, é muita burocracia eu uso o Buff só como referência pra comprar e pra vender, eu uso a Dash né? a Dash é o único marketplace do Brasil, marketplace pra quem não tá ligado é uma plataforma onde você consegue anunciar as suas skins, então lá na Dash as pessoas anunciam skins, outras pessoas que querem comprar, compram as skins dessas pessoas tudo com site intermediando, então é 100% seguro e aí, quem vendeu pega grana e Mano, manda pra conta bancária E quem comprou paga o melhor preço do Brasil Óbvio, você tem que pesquisar Vai ter muito malandro Vai ter muito malandro que vai anunciar a faca ali É, Mano, por um valor que não vale Mas aí você utiliza o buff como referência E busca um preço próximo Põe uma margem de erro aí de 50 reais Que tá muito safe E assim, galera Vocês nem precisam acreditar em mim Vai lá, pesquisa Compara a Dash com todas as outras lojas aqui do Brasil Todas as, sei lá o que, store A dashskins.com.br Valerá a pena Quando você for depositar lá Use o cupom DOG Que você ganha um bônus Aí tudo fica mais barato Mas repito Não é acredite em mim. Pesquise, compare e vocês verão que eu tenho razão. E eu não estaria colocando toda a minha reputação em risco divulgando uma em verdade. Tô falando é um fato. Enfim, vamos lá. M9 Karambit mais barata. A M9 mais barata é uma skin bacana, uma skin legal. Eu, eu gosto. É a M9 Scorcher Field Tested, cara. Testado em campo. Essa faca custa em média 1.250 reais. E é uma skin legal, rapaziada. Eu, pelo menos, prefiro muito mais Scorcher do que Safari Mesh, Boreal Forest, enfim. E a Karambit mais barata é a Karambit Safari Mesh Bem desgastada Custando aí no mínimo 1510 reais. É um pouco mais cara que a M9 Mas porque a Karambit é uma faca um pouco mais hypada também Vamos agora dar uma aliviada Duas skins que costumam ser mais baratas Huntsman e a Gut. A faca do caçador mais barata é a Safari Mesh Field Tested, custando aí cerca de 355 reais. E a GUT mais barata do CSGO, ó, já adianto aqui. A GUT não é a faca mais barata do CSGO. A faca mais barata do CSGO eu vou falar por último no final do vídeo. Mas a GUT mais barata do CSGO, eu particularmente odeio GUT, enfim. A GUT mais barata do CSGO é a Boreal Forest. Field Tested, que custa uma média aí de 287 reais. Sim, 287 reais é o preço de uma GUT. Pagando até 300 tá bom, mas por exemplo, na Dash tem uma GUT com uma skin mais legal Que no caso é a Revestimento Ferrujado Uma skin que eu particularmente prefiro Que tá custando 299 Então tá um preço tipo, mano De buff, tá ligado? Vale muito a pena O bagulho é pesquisar, rapaziada Pesquisar E a Flip, hein? E a Flip? A Flip que eu gosto Gosto muito A Flip mais barata do jogo Essa aqui vai fazer sucesso, hein? Porque a Flip é realmente uma faca gostosinha E a Flip mais barata É a Safari mesh Battle Scare Custando aí cerca de 460 reais Eu gosto, é bacana Mesmo sendo Safari mesh por ser Flip, mano É que eu amo o Flip o Flip é bem legal aí de gosto, né? Por exemplo, eu não gosto tanto de Falcon Mas tem gente que gosta E a Falcon mais barata do game é A Safari Mesh também, Battle Scare Custando aí cerca de 330 reais Então pra quem gosta de Falcon, ó É um sonho possível, tá ligado? É um sonho, pô, próximo, dá pra alcançar Pra quem gosta de Falcon, com a skin Revestimento Ferrujado Que é uma skin legal, mano, lá tem uma por 360 Vale a pena, tem camuflagem digital Por 350, então É aquilo, né? A faca que equilibra na mão, tem gente que gosta Eu acho legal, eu acho bacana Só que pra mim joga um pouco rápido, mesmo assim é uma, uma faca legal, bem legal. Algum pro player ainda vai hypar essa faca. O Simple ainda vai aparecer jogando com uma dessa. E aí, né, o preço pode subir, enfim. Butterfly. Butterfly, vocês sabem, é a mais cara do jogo. Butterfly que é a faca mais hypada, com as skins mais caras. Qual que é a Butterfly mais barata? A Butterfly mais barata é a Safari Mesh, veterana de guerra, custando aí 2.110 reais. Mano, essa é a Butterfly mais barata do jogo. Você que é apaixonado por Butterfly, assim como eu, essa é a mais barata que você vai conseguir pelo menos por enquanto. A Bowie Knife mais barata é a Rust Coach, veterana Veterana de Guerra 340 reais. A baioneta mais barata é a Scorched Field Tested, custando cerca de 750 reais. A classic knife mais barata é a Urban Masked. Veterana de Guerra, custando R$420,00 Paracord, Safari Mesh, Battle Scare, R$350,00 Survival Knife, uma faca esquecida, ninguém fala dela A mais barata é a Safari Mesh, Battle Scare, R$350,00 Skeleton Knife, uma faca que hypou muito quando foi lançada Mas eu, particularmente, hoje, mano... <risos> De verdade, não tem muito interesse. Tem gente que gosta. E para quem gosta, vai aí a informação. A Skeleton Life mais barata é a Safari Mesh também. barrel Scare. Custando aí 930 reais. E a Nomad. A Nomad tem uma legião de fãs. Inclusive, eu é sou um deles. A Nomad mais barata é a Safari Mesh. Battle Scare. Custando 480 reais. E agora... Ela, a faca mais barata de todo o CSGO A faca que foi lançada no dia 14 de março de 2019 Ou seja, é uma faca recente E que conseguiu o título de faca mais barata do CSGO Que até então era da GUT Estamos falando da Navarra É a faca mais barata do game No caso, a Navarra Knife Forest DDPAT Field Tested, custando menos de 250 reais, rapaziada. mais barata agora tá por 248,52 centavos. Rapaziada, 250 reais em dólar, dá tá, tipo 48 dólares e 50 cents, menos de 50 dólares, ou seja, é muito barato. É realmente muito barato. Se você, mano, quer ter uma faca a qualquer custo, eu acho que a Navaja vale, inclusive, mais a pena que a GUT. Na Dash, por exemplo, você até encontra algumas com skins mais bonitas, como, por exemplo, máscara urbana, listra noturna, né, o próprio revestimento Enferrujado por, mano, 253, 249, 255. Então, assim, é a faca mais barata do game. É uma faca que eu acho mais legal que a gut Eu acho que entre Gut e Navadia, eu prefiro a Navadia. É uma faca pequenininha, não chama tanta atenção. Mesmo assim, tem uma animação legal, uma faca gostosinha de jogar, de verdade. E essa é a faca mais barata do CSGO. Enfim, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. É um vídeo informativo. Deixa um like nesse vídeo. O like é muito importante. Você que já é inscrito, deixando o like, você faz com que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas e aí, eu ganho mais inscritos. Então, até quem já é inscrito pode me ajudar a ganhar mais inscritos e crescer o canal, dando like. O like é realmente muito importante, rapaziada. E é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que, às vezes, algum pro player pega uma faca que não é tão hypado e começa a jogar com ela. E aí, meu amigo, o preço sobe. Foi o que aconteceu com a Nomad quando o Simple começou a utilizar a Nomad Blue Jane. Mas, enfim, é só uma possibilidade mesmo. Tamo junto, galera. Eu já vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!